Olá, que é o Bel, e hoje estou aqui trazendo o último vídeo do ano É um especialzinho de final de ano, na verdade, só deixando uma mensagem pra vocês Eu já deixei bastante de Natal, só que nem dei Feliz Natal, de tanto que eu falei E junto comigo está o Kainan, que é o XP Eu estou aqui, Bruno Roberto dos Santos O Aleph, que é o Panda Opa, falei aí galera, tranquilo? E o Vitor, que é o cone XP, se você joga tudo isso mesmo, parabéns <risos> Mas na verdade, aqui a gente tá pra falar uma mensagem de ano novo. Ia ser Skype com todo mundo, mas nem todo mundo tem webcam. Eu não deu pra fazer o que eu queria fazer, mas vai pelo som mesmo. E, e ano novo, né? Fogos, olha que legal. Uh, uh, Agora é a Fogos. Tá fogo. Na verdade, eu queria primeiramente agradecer o Gabriel, porque... Pra quem não conhece ele, ele é do é Gamer Aleatório. Que no ano passado, eu tava vendo o meu vídeo, eu tinha 900 inscritos e falava que a meta desse ano era 2 mil inscritos. E eu tô com 5 então eu já agradeço a ele. Uhum. E fala. E aí, como eu não mencionei esses retardados aqui no último vídeo, então eu trouxe eles aqui para poder participar também do vídeo. Ah, eu já, eu já. E, então vamos começar, Kainan. Deixa seu sua mensagem aí pro pessoal que está assistindo. Vai, eu Cainan. queria. <risos> XP, já deixa sua mensagem pra nós aí. Eu desejo um feliz ano novo para todos vocês, pessoal. Aí, ó. Palmas, palmas. Então, pana, deixa uma mensagem aí. Tá feliz ano novo. Não, mentira. <risos> mentira, galera, mentira. Um feliz ano novo pra vocês aí, galera. tudo de bom um pra vocês em 2017 aí. E é isso, galera. Um abração. <risos> E agora o Cone, Cone. Cone, Cone, Cone. Cone. Ô Vitor, deixa sua mensagem agora então. Deixa, deixa. A minha mensagem é qual que vai ser a meta de inscritos pra 2017, Bruno Roberto dos Santos. Aproveitando então o que você perguntou, Vitor, eu vou falar já, porque eu já sofri muita agressão verbalmente, questão de canal, que gente que cresce um pouquinho e já tá se achando Deus. Mas não vou citar nome não, porque esse negócio que fica pondo galinha no zígio é coisa de retardado também. Mas minha meta, minha meta é dobrar, dobrar a meta. Eu tô com 5 mil, eu quero 10 mil. 10 mil tá bom, tá bom? Mas se for 5. Mas o pessoal que me assiste, mesmo se for 5 pessoas, cara, eu vou fazer pra essas 5 pessoas. Lógico que se vir bastante gente é melhor, porque é um, um apoio pro canal. Mas é isso aí. Minha meta é 10 mil, ano que vem eu vou estar tá fazendo um vídeo de 10 mil, junto com vocês. Mas agora finalizando, então, é isso que eu tenho pra ser. Feliz ano novo, que ano que vem seja tudo de bom, porque esse ano tá sendo uma desgraça pra todo mundo. É crise, é coisa, jogo caro, é tudo caro. E ano novo, vida nova, frase velha. Cruzeiro Aquele novo, a... galera. Uh! E eu tô aqui, ó, cruzeirão. Eu tô convocando o Aleph, o XP e o para pro Cruzeiro. Aquele Atiu. abraço, falou, valeu.